ATR e Multimídia e Caceta e Planeta apresentam... Zoia! Violência barata, morte, tensão... Aonde o inesperado pode matar. Um jogo de loucos para malucos, com muita ação, mulher e aventura. A borrada come solta, muito solta, você vai se perder, um jogo totalmente radical de ação e aventura para você morrer e